Não sei mais o que eu tô falando, gente. Não sei, só sei que nada sei. Assim. Confess, it, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. My... Monsters, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma transmissão aqui nesse canal que invade a sua casa em horas que não deveria invadir. Ai, é como sou é idiota, gente, pelo amor de Deus. Eu sou o Otávio Sage, e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje eu vim trazer pra vocês uma coisa que eu achei muito fofinha, uma coisa que eu achei muito legal, mas na verdade eu não achei, porque quem achou foi a minha mãe, ela mandou pra mim e eu gostei. Que é nada mais, nada menos que um saco de dormir de tubarão, gente. É tipo um tubarão engolindo você, é meio sanguinolento se você for pensar que isso poderia matar uma pessoa se fosse na vida real, porque na verdade é só um saco de dormir, gente, então... Tá tudo bem e é bem fofinho. Então, se você do outro lado quer aprender a fazer esse sapo de dormir tão fofinho, confere o vídeo. Você vai precisar de moldes do tamanho do corpo da pessoa que for entrar dentro do tubarão. O molde é mais ou menos uma casquinha de sorvete gigante. Você vai precisar também de um molde pra cauda, que é mais ou menos uma meia-lua. E um molde para os bracinhos, que é uma meia-lua pela metade, um pouco menorzinha. Tesoura. Tecidos azul escuro e cinza. Vermelho. E branco. A principal coisa agora é desenhar no tecido o molde que a gente vai fazer o corpo do tubarão. Esse molde tem que ser duplo para poder virar um saco de dormir. Com a tesoura, a gente vai cortar certinho esse molde. Cuidado, galera, tem que estar tá certinho mesmo para na hora de emendar não dar ruim. Agora eu vou começar a desenhar a cauda do meu tubarão. Pois Pra facilitar a minha vida, eu dobrei o pano que eu tinha desenhado a cauda pra poder aproveitar e desenhar as barbatanas do tubarão nele também. Mas você não precisa fazer isso, é que eu tinha pouco tecido e eu queria aproveitar. Agora, com a tesoura, eu tô cortando tanto o molde da cauda, tanto quanto o molde das duas barbatanas. eu comecei costurando as barbatanas. Você pode utilizar uma máquina se você tiver, ou então usar cola quente. As duas funcionam perfeitamente. A gente vai fazer essa mesma coisa com a parte da cauda. Deixando um buraco, que vai ser o que a gente vai emendar com o corpo do tubarão. Agora a gente vai começar a emendar o corpinho do tubarão até uma parte. Quando a gente chegar na metade dele, a gente vai levantar essa parte e colocar a barbatana E depois vai costurar ela por cima Porque não tem como costurar depois, então a gente tem que costurar junto E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado Costurar até uma parte, levantar o tecido, colocar a barbatana por dentro e costurar de novo Música Quando os dois lados já estiverem costurados e virar praticamente um saco, a gente vai colocar a parte da barbatana, ou seja, a gente vai fechar ele com a barbatana. Ou seja, a gente tem uma casquinha de sorvete com barbatana, mais ou menos isso. Agora, no pano vermelho, a gente vai desenhar os dentes do tubarão. Lembra que são dois moldes iguais, porque é para os dois lados da boca. Agora no pano branco eu vou desenhar dois triângulozinhos que vão ser os olhos do tubarão. Eu vou cortar e eu vou fazer o desenho do olho com uma caneta permanente preta. E agora, para vocês perceberem que não é preciso uma máquina de costura para fazer isso, eu vou usar cola quente para fixar os dentes e os olhos do meu tubarão. E pronto! Seu tubarão, saco de dormir, está maravilhosamente pronto! I'm of I, I gotta let go, go, go. of se vocês aí do outro lado resolverem fazer esse saco de dormir, não se esqueça de me mandar foto lá na fanpage do canal, ou mandar por e-mail, ou sei lá, mandar via pombo correio. Também é uma opção, não sei aonde você mora, não sei tipo de comunicação você gosta de ter. Você pode ser uma pessoa adepta às corujas, então se você quiser mandar via coruja, você também pode. Não se esqueça de deixar aqui embaixo seus comentários e seu joinha, porque isso me incentiva muito a continuar gravando pra vocês. É isso aí, eu amo muito vocês, até a próxima e falou!